Sucedeu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. E dos céus ouviu-se uma voz. Tu és o meu Filho muito amado. Em ti pus toda a minha complacência. Estamos tão habituados ao tema dos batismos quer por termos sido batizados, quer por irmos a batismos de alguém, que quando chegamos à celebração do batismo de Jesus, corremos o risco de o viver com uma certa inércia. Na verdade, o batismo de Jesus, à partida, parece ser apenas um batismo normal. Então, é até necessário ver o que, é, o que está por trás de tudo isto. Sabemos que quem batiza Jesus é precisamente São João Batista. Ele batiza... Mas sabemos também nós que o batismo que João Batista dava e conferia era um batismo de penitência, um batismo para remissão dos pecados, tirar os pecados. Sabemos que Jesus, na encarnação, ou seja, ao fazer-se homem, ele fez-se homem em tudo, excepto no pecado. Assim sendo, o batismo não tinha sentido. O batismo de João não tem sentido. Mas por ali, ele começa a ser um exemplo para cada um de nós. Ele mostra-nos o caminho. O exemplo de Jesus é, sobretudo, para nos manifestar o sentido do batismo. E o sentido do batismo é necessariamente o de nos sentirmos filhos de Deus. E, acima de tudo, tomarmos consciência que o Pai Eterno nos assume, nos aceita, nos considera como seus filhos. Às vezes ouvimos as pessoas falar sobre ser filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Quase como uma reclamação ou quase como um requisito. No entanto, ser filho de Deus deverá ser visto com uma outra ótica. E o batismo de Jesus faz-nos tomar consciência disso mesmo. Sentirmos filhos de Deus, assumirmos esta filiação, sermos filhos, é fazermos o que os filhos têm próprio dos pais, ser parecidos em alguma coisa sermos semelhantes a alguma coisa, imitá-lo na alguma coisa. A celebração do batismo de Jesus deve nos levar a imitar o próprio Deus, ser semelhante a Ele, manifestar aquilo que Ele mesmo é. Por aí passa a nossa própria missão e daí também recebemos o um ímpeto para irmos ao encontro do mundo. Este dia que celebramos do batismo de Jesus deve nos levar a assumir humanamente aquilo que são os requisitos próprios e que Jesus nos vai dando no Evangelho como sinais para saber ter uma atitude, comportamento e um coração de filhos. O desafio que é feito a partir deste Evangelho para esta semana é sobretudo um desafio para que sejamos capazes de ao final do dia e durante o próprio dia nos examinarmos acerca da forma como somos imagem, semelhança e parecidos com o próprio Deus.